Bem-vindos ao Budagnerd! A gente foi conferir o game Monkey King Hero is Back, então fica ligado aí! Bom, e esse game é uma adaptação de uma animação que saiu lá em 2015 chamada Lenda do Rei Macaco, A Volta do Herói. Pois é, e aqui a gente vê a história então do Rei Macaco que teria enfurecido os deuses e aí teria ficado aprisionado por 500 anos nas montanhas. Até que um dia um vilarejo ali perto das montanhas é atacado por monstros e o um menino ele foge para as montanhas e lá acaba sem querer libertando o rei macaco da maldição dele, né? E a aventura que é a jornada do rei macaco para salvar o vilarejo. Bom, esse game ele saiu há alguns dias para Playstation 4 e PC, ele é o resultado de uma parceria entre a Sony e a Oasis Games, né? E a gente queria agradecer demais toda a equipe do jogo por terem nos enviado o game pra gente poder fazer esse vídeo aí para vocês. Bom, bora lá então pro gameplay, né? Vamos lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game Monkey King Heroes Back! E hoje é dia de aventura com o Rei Macaco! Isso aí, galera, tô animado aqui, viu? A gente vai testar a versão de Playstation 4, e uma observação aqui, a gente já foi nas opções ali, a gente ajustou pra voz original ser em chinês aqui. É que a gente manda muito em mandar <risos> Não, é que a gente quer ter a experiência aqui autêntica aqui, já que é uma animação chinesa, né? Então, vamos pegar aqui o idioma original, mas ele tá legendado em português brasileiro. Então, ponto aí para os desenvolvedores que uhum. trabalharam nisso, né? Então bora lá, novo jogo, vamos nessa! Isso é muito tempo. Olha aí, a montanha. Dongsheng da pedra mágica. Eu gosto desse tipo de conto, velho. Oh, macaco de pedra. Hum. Hum. Hum. E olha a trilha sonora? Não, a trilha, nossa, sem palavras, maravilhoso. Sun Wukong, Sun Wukong, que da hora, que safado. Finalmente, que safado é para ver um paralelo com a história dos titãs, né, que se hum, contra Deus, Deus, Deus, né? Deus, né? Tá Dentro da montanha, né? 500 anos aprisionado na montanha. Hum, o que que vai acontecer para <risos> o macaco ser libertado, né? <risos> uhum. Os pezinhos aí... <risos> Olha ah, figura! É pequenininha ali, né? E tem uma menininha na cesta. Uh, eita, olha ali. Oh, não! A animação tá bonitinha, uhum. né? Do cinematic aqui. Vá! Uhum. <risos> <risos> <risos> <Bah. risos> <risos> Olha a treta que o menininho vai é. fazer né? A questão ele vai sair furioso Daí vai sair do bem 500 anos deu pra pensar bastante <risos> Até os monstros vazaram uhum. ali que da hora, hein? Uhum. E aí? Nossa, os malvadões <risos> sobreviveram. E agora vão com Fúria pra cima dele também, <risos> né? <risos> A gente prepara que tem que ser contigo. <risos> Caraca Ah, te mete com re macaco Dá aquela alongadinha depois de... Aí, ó, aí deu mesmo Depois de 500 anos É <risos> A cara de choque, de geral, né? Nossa, como não proteger, né? Caraca, olha isso? Nossa, as esperanças do menino se esvaíram agora. A <risos> cara deles, né? Se aquecendo vou... né? Eita, é. já vai agora Ó, ataque forte no triângulo, quadrado ataque leve Tá Toma Sei lá Depois eu vou pegar aqui uhum. Toma Aí No Tá, vai seco nos dois Boa, ó, um contra um Use um ataque leve em um inimigo despercebido ou antes de receber um ataque inimigo para começar o um contra um, que não pode ser interrompido por outros inimigos. Ah, ah tipo um duelo aqui. Né? Caraca, <risos> Ele dá um tapão também, né? Faleceu. <risos> tá, beleza. Não deu pra pegar aqui já. Abriu um cinematic, eu acho, né? É. ele não consegue tirar a corrente, né? É. Uhum. <risos> e a cara da menininha ali atrás, né? Também não se abala muito dentro <risos> da cesta, né? Não. Ah, ele tá invocado com isso aí, né? Caraca, é o negócio corrente é... corrente que os deuses botaram nele, né? É, então. tipo, amaldiçoada, né? É, ele tá preso aí Eita hum. É, melhor dar fora daí Ah, uma estátua. <risos> tipo, não! Tinha hum. da oh, o lendário <risos> da chão! sim! Hum. Hum o macaco tá fissurado na corrente. É, pelo visto ele é complicado. Véio. É. É tipo uma quest dele. Só se ele for gente fina que ele vai conseguir se libertar realmente, né? Interessante, Tá, os conceitos bem orientais, né? Por aqui, Dashang, tá? A gente vai ter que seguir, dá pra pular E os ataques a gente já viu, né? Beleza, pra onde é que foi o menino? Ó, tem alguma coisa aqui, ó quartzo Mineral misterioso, hexagonal e prismático Reage a almas, o preferido de dividendos Tá Ah, dá pra pegar vários tá e veio do lado Aqui não Mas... tem nada Uhum. acho que era para salvar alguma coisa assim. É, ah, tá. Interessante. Tem mais alguma coisa. Mais quartzo, tem mais umas estátuas. Um pouquinho sinistro, talvez. É, se enxergar o Buda, corre. que é O Buda é <risos> o único que consegue ah, é. fazer ele virar um mero macaco. Ah, minério de cobre. Mineral que contém cobre. Tem uma grande variedade de usos se refinado a cobre. Tá, o mineral. Vamos transformar em cobre. Beleza, aqui já foi. Dá uma olhada, tem um mapa aqui. Beleza. Dá uma explorada aqui então. Hein? O menino correu que a gente nem viu, né? Vai picou é. a mula, né? Ouviu falar dessas Paranauê e vazou. <risos> <risos> é, ele fica chamando da chão. Uhum. Ah, tá. Vou pular aqui. Que questão da habilidade? Tá legal, por enquanto tá legal. Movimentação básica aqui, né? A gente move a câmera. Ah, aqui ó. Viajar. três pontinhos pra gente ir pra uma área nova, inclusive, bem parecido com... Final uhum. Fantasy. Uhum. Bora lá então. Agora ele tá indo mais lento. o uhum. Liu ela falou? Ela dá ah, é, o menino, conversa né? <risos> já deu pra ver. <risos> Nossa, já tô vendo que a dinâmica entre os dois vai ser complicada. Né? Ah, o macaco sem paciência e ele falando, falando, falando. <risos> <risos> Ainda lembrando <risos> da missão dele. <risos> Ainda ah, uhum. Futuramente a gente deve usar os Paranauês aí mais pra frente. <risos> É um assim, <risos> nem, nem se você não vai um pouco de responder. <risos> ah, pegar as crianças mesmo. Né? Ah, já <risos> O papo do menino é muito cabeça, né? <risos> o monólogo, no caso. <risos> Pode deixar comigo. Tá, vamos ver que aqui tem alguma coisa escondida. Acho que é mais quartos. Beleza, vamos ver pra que a gente vai usar esse material <risos> todo, né? Tem algo errado. O que tá errado? Vamos dar uma olhada aqui fora, né? Beleza, Sim. pausas dos guardas, destrua a defesa de um inimigo com ataques fortes né? Tá, beleza, por enquanto a jogabilidade tá bem simples aqui, né? Vamos ver como é que evolui a partir de agora Os próximos confrontos, né? É Aí finalmente um ar puro, <risos> depois de 500 anos E um pouco de silêncio <risos> Olha que da hora Tao <risos> Ali, ó, o vilarejo, né? Ah. A aldeia deles tá em chamas, né? Uhum. Ainda deve ser o efeito do se ataque. Se vamos, ver, vamos ver. Hum... Vamos ver não. o que tá pegando lá, então. que desaforado. Ah, ah. Olha ali! Ah! Essa é a punição dele quando ah, ele faz o mal. <risos> já entendi hum. Vamos lá, né? É a punição dele, né? Por ter sido uma pessoa ruim por tanto tempo Tá, vamos ver como é que... A gente tem que chegar lá, né? Então, eu só dar uma olhada pra esse lado aqui, não tem nada Bora, então deve ser por aqui Vamos ver se no caminho Vai ser tranquilo, né? Estátua, hein? Esse aqui é Guanin Vamos dar uma investigada aqui ver o que tem o menininho faz uma, uma oração. Uhum. Até a postura dele não é de quem está curtindo. Não. <risos> não mesmo. Ah, a estátua de Guanin Bodhisattva. Nas estátuas de Guanin Bodhisattva, use almas vermelhas para melhorar ou desbloquear feitiços. Os feitiços têm diversos efeitos. Você precisa de magia para lançá-los. Tá, a gente, eu acho que não tem estátuas vermelhas ainda. E depois a gente vai precisar de feitiços, né? Magia pra lançar os feitiços, legal né? Ah, magia apareceu ali em cima. Olho da mente. Revelar informações ocultas. Nossa, que legal. Ah, é essa parada? Da hora. Tá, por enquanto tá ok. A gente usou ali em cima a nossa segunda barra. Tá consumindo alguma coisa ali Iris. Uma planta tóxica que deve ser tratada com cuidado, no entanto, pode ser usada para fazer medicamentos. Hum. Vou pegar aqui. Hum. Pega, mas tenha cuidado. Hum. Hum. Copiar. Ah, a gente copiou o mapa. É tipo como se a gente memorizasse o mapa. É tudo da mesma? Tudo da mesma, tudo eles. Olha lá. O que é aquilo? O que é isso aqui? <risos> É tipo um coelho nossa, com um sino. Nossa. E tem alguém ali embaixo, não? Eu um coelho. Eu pensei um boneco de neve, para ser sincero. Não, um coelho sustentando isso aí todo. É? Ou é a cabeça do coelho é mesmo. Um umas lamparinas. My é Remédio. Mal, você tem uma cabeça bem grande. Vezinha, chegar assim para alguém. Ah, é um sacolão. Hum. Não precisa de dinheiro. O que, que precisa, então? um pouquinho Você de é um se precisar de algum um pouquinho, selo de leve. Então tá. Talvez a gente consiga dar uma relada aqui, não precisa de dinheiro. Loja da Madame Lebre. A Madame Lebre trocará itens úteis por materiais que você encontrar na sua jornada. Ah, vamos falar com ela aqui. Bem-vindo. Que tal um medicamento marca de coelho? Deixa eu ver. Comprimido de vitalidade. Ah, precisa de um íris e uma garra de monstro. Uma Não florida, temos a garra então. de monstro ainda. É, e o medicamento mágico fraco precisa de um grisete e uma presa de monstro. E ali tem os atributos de cada um, né? O comprimido recupera um pouco de energia. Tem um gosto amargo, mas isso prova que funciona, certo? <risos> é. E o medicamento mágico é um medicamento que recupera um pouco de magia. Ah tá, esse comprimento... Esse... ele melhora um pouco a energia e esse aqui é magia, né? Isso aí. aí. É só isso que tem aqui as outras abas não dá para acessar. Volte ah, sempre. <risos> pra cá. Tá, a gente tem dois caminhos agora, a gente tá meio que numa encruzilhada. Vamos nesse aqui que é mais curto. <risos> Ela fica cantando, hein? Hum. Ah, Fiquei um pouquinho com <risos> medo, muito. <risos> um aqui a gente vai acordar no meio da noite e ter essa Madame Leve assim falando tá pra porque... A Ilis a gente tem alguma coisa errada, ele falou. tem uma planta vermelha também. Audi pigmento mineral com uma cor amarelo vivo usado na medicina em tintas, apesar de sua toxicidade. Hum. E essa flor vermelha não dá pra pegar? Não dá, essa aqui não dá. Tá. Grisete, um cogumelo comum. Viu, viu, viu. A cabeça começa em formato de ovo, mas é chata conforme cresce. Ah, isso aqui eu sei que era um dos itens que a gente precisava na lojinha é. ali, né? Tá, então agora hum, uma das mercadorias a gente vai poder comprar, pelo que eu vi, né? Sim. Vamos dar o uma outro olhada Falta a garra final. de monstro. É. Ah, vamos lá. Ah, não, os ah, não, não Grisa. É... <risos> ah, justamente a gente está faltando um de cada, então ainda não dá. Tá, bora seguir, então. Aqui não dá pra pegar. Esse aqui acho que dá, isso acho que é Iris, né? É. Volto ah. volto no mesmo assunto. Olha a trilha sonora desse jogo. Espetacular, hein? Nossa. Ah, talvez aquele loot que a gente acabou não pegando dos, dos primeiros combates ali fizesse ah. a diferença agora, mas vamos nessa. É, agora teremos. Hum. Ah, dá pra rolar também. Caraca, uhum. tomou um golpe aqui. Toma! Ah, lá fica um bagulho rolando lá, acho que é a garra. Ah, a gente pegou as almas vermelhas, ó. Ali, ó, no chão. E aqui é a garra. É, e tem outra também. Tá, vamos dar uma olhada, garra de Mas novo. Mas pra cima tem outra. Ah, aqui Tá, então bora já vai voltar fazer na os lojinha dois já. aqui. Beleza. É, a gente pegou, perdeu um pouquinho de energia aqui. Isso aqui não dá pra pegar, né? Ia assim, ser é engraçado esse macaco aí. Uhum. Dar uma varetada, né? Será que era pra voltar? Uhum. Bom, é melhor voltar, né? Não sei quando é que vai ter uma lojinha de novo, né? É. As o visual tá uma maneira, né? Tá. Não vejo a hora de comer bananas. <risos> dá uma em... bananada em alguém. Aqui, tá, a gente tem duas, dá pra comprar dois desses. É, vamos comprar dois direto, né? Trocaram, sim. Obrigado, queridinho. Recupera um pouco, né? Vamos ver o quanto que é um pouco, como é que a gente equipa agora, não sabemos, né? Tá, aqui. Tá, o jogo não nos ensinou ainda como usar, mas vamos ver aqui. Só usar aqui mesmo, normal. Ah, ali ele diz quanto que vai recuperar, ó. Recupera dois pontinhos, ó. O hum. que tem em amarelo. Não dá uma recuperada já. É. Talvez Beleza. aquele outro recupere um pouco mais, né? Aquele outro recupera magia, ele falou. É o de ah, baixo. Ah, recupera magia. A gente usou pra lançar o feitiço aquele de mostrar coisas escondidas. Mas ele escondidas. recupera sozinho também não? Olha, eu acho que não. Aparentemente tá não, né? É, vamos, vamos dar uma esperada. Mas eu acho que não. Acho que a gente vai ter que usar... O medicamento ali. Beleza, e agora dando de queda. Vamos por aqui, ó. Uhum. E aí, consegue? Claro que consegue. Uhum. Bora, rapaz! Ele tá observando. Acho que vai, ele vai também. Ó, lá tem monstro. <risos> Uma aldeia, meu filho, eu já, já tô aqui. Só tu que não tá, querido. Olha aqui. Caraca, a gente, bom, tem Use Os ataques leves para realizar combos rápidos, mas fracos. Os ataques fortes contra inimigos defensivos e resistentes. Ataques fortes são poderosos e têm um grande alcance, mas você fica exposto. Caralho. Tá, vou ter que usar mais a esquiva aqui. Toma. Acho que o menino não desceu que ele não queria <risos> tá descer. Ele não queria enfrentar os monstros. Tá, Vamos pegar as almas aqui já. Tá? E depois agarra, né? Toma. Aí. Tá. Vamos Nem todos dão garra? Nem todos, é meio um loot aleatório, hum. pelo que eu vi, né? Tá. Oh, a gente não perdeu muita energia no combate aqui, né? Foi razoável que não tem nada, então vamos seguir. Vamos. Beleza, viajar. Ah, até agora tá interessante, né? A jogabilidade tá ok, né? Ó, o troféu conquistado só faz 500 anos. <risos> <risos> <risos> tipo, querido só. <risos> tá derrotando inimigos fortes, daí a gente já viu. Tá, por, incu... por enquanto tá ok. Eu acho que depois a gente vai liberar novos feitiços, né? Pra poder... Fazer ataques diferentes nos inimigos, né? Olha que legal, Aldeia Salgueiro. Aldeia da Catástrofe. Tem alguma coisa aqui então, né? Eu vou Adorei, vamos subir as ideias do Minuto. Ah, já vi que tem uma lojinha ali embaixo. Aí, eu gostei. Essa estátua aqui, vamos investigar. Você sente um poder estranho emanando da estátua. Ah, a gente pode usar de save também. Tá, beleza, dá pra salvar aqui. Legal. Uh, fortalecimento de feitiços. Tá, isso já é uma novidade. Uh, a gente tá com esses trancados. Esse aqui, desacorrentado. Cancelar os feitiços ao usar, conseguir usar o desacorrentado. E esse aqui a gente já usou uma vez, né? Uhum. Revelar informações ocultas. Revelar os deuses da terra escondidos. Não sabemos o que é isso. Ainda torna os objetos de combate mais fáceis de ver. E revela locais das armadilhas. É, tá bom. Tá. A gente pode fortalecer. A gente tem 330 almas. E precisaria de 80. Ah. Vamos melhorar, então. Olha aí, a próxima melhoria já seria com 1.200 almas. E esse aqui, o desacorrentado, cancelar os feitiços ao usar. Vamos dar uma melhorada nesse aqui também pra ver qual é que é. Tá. Beleza. Ah, a gente não salvou antes de melhorar, não tem problema. Hum, vamos ver aqui. Ah, não vai subir o Elen tinha pedido pra subir? Ah, ele não quer acabar sem subir. <risos> tá, entendi. Entendi, entendi subir? Nossa, oh, que hum. Opa, tem alguém aqui, ó. O que, que houve? Tá tremendo. Uhum. Ah, porque os monstros atacaram o vilarejo, né? Uhum. Ele tá apavorado ali. O é isso? O é O é O ah, tá. a gente né? A gente cuida disso aí. Uhum. A ah, gente os heróis. Tipo, A criança com A coragem. <risos> Ah, não. Achei que tinha botado tá cabelinho de velhinho não. pra disfarçar. É uma touca. <risos> a Gabi já pensou mal do óbvio. É? Achei que ele tá se fazendo de mais velhinho pra não ser atacado. Tá, ele deu a dica de ir pela esquerda. Mas demoraria mais. Tá. É. E aí, direita, esquerda, direita é ah, um monte de monstros à esquerda. Tá... A já pega um monte de loot ainda. A Gabi é Zé Lutinha, né? Uhum. Bora lá então. Vamos pela direita. Caminho mais curto. É assim que a gente faz, né? O caminho mais curto e perigoso. É isso que a gente claro, faz na vida real. É assim que... Só que não, né? Uhum. Ah, ó. Tem um novo elixir aqui na lojinha. Elixir fraco para um pouco de vida e magia. Cara velho precisa, né? Cara velho e Joaninha, não temos. Ah, a gente não pode comprar nada, na real. O tá. hum, caminho da esquerda e da direita, saquei. Olha lá, eles quebraram tudo e estão comendo ainda. Hum. Esse banco pode realmente acabar. Tá, vamos... Caralho, Não dá pra usar o fogo do banco? Caraca, agora tomei uma paulada. Ah, mas já foi uma boa... Ah, Olha, tá, né? ó, atordoamento e ataques sequenciais. Atacar o um inimigo sem parar pode deixar atordoado e livre para um ataque sequencial. Ei! Ah, tá. Epa. Vou aproveitar esses aqui. Esse aqui é um atordoado. Beleza. <risos> Toma. O ataque forte é bem ok se a gente souber quando usar, né? Top Aí é só não dar uma. Oh, banana ali? <risos> Mas acho que não dá Meninas que... <risos> Não dá Acho que é milho Não, é banana, é milho né? <risos> Tá, não dá pra pegar o que eles estavam comendo oh, a gente veio aqui por causa do loot e não deu loot, hein? <risos> é, só deu aquele trequinho de fogo, né? É Tá, vamos dar uma olhada no mapa não tem como dar zoom, mas a gente vê que tá mais ou menos ali. E tem uma névoa nas áreas que a gente não explorou ainda, né? Olha ali, Estão todos dormindo. Não tem como ir meio... Deve ter, acho que ele vai te ensinar isso na verdade. A atividade, ó. Ah, a gente se abaixa e passa despercebido. Ao se aproximar de um inimigo sem ser percebido, você pode realizar um <risos> ataque surpresa. Chutão. Nossa, que macaco uhum. do mal, Boa. A pulseira deveria ficar amarela com isso. Nossa, e ele pôs. dá uma bica! Só que ele acorda o outro, né? <risos> <risos> é o um macaco bar, um macaco futebolista. Ah, bem na hora. Tem que usar a esquiva mesmo. Aí aí deu H. Boa. Beleza, o mineiro fica gritando de nervoso. Uhum. Olha lá em cima, ah, tem um amarelo. Um dourado. Ah, ele já nos viu direto, né, Jantô? Nossa. Adiantou? Vou ficar meio aqui, será que... Caraca, tá pegando uma distância sinistra. É? Ah, tipo, hum. ele esqueceu que nos viu. Tentei só dar um chutão. Tá, vamos tentar vir aqui por baixo, ó. Esse tem a memória mais curta que eu. <risos> <risos> Chiu, ah, Chiu menino. Esse... aqui meio na moita. <risos> <risos> Esperar ele virar. Ai, ai, ai. Ele não desce, vai ter que subir. Caraca, ai. ele toca uns negócios. Não, vamos fazer o seguinte: acabar a palhaçada. Nossa! É. Vamos fazer o seguinte: não vamos fazer nada. Olha o menino, sai daí, menino. Olha quantos amarelos tem lá no fundo. Meu Deus. Chutou até o menino junto. <risos> olha para lado, pra... olha pra esquerda. Olha quantos amarelos. Eita, e tem verde lá embaixo também. Tá, bora. Aqui. Eu vou uma caixa aqui, ver se... Aí, ó. Lazureta. Um mineral azul parecido com uma pedra preciosa. Pode ser usado a um pó. Ah, pode ser reduzido a um pó e usado como uma tinta. Hum. Beleza. Acho que se conseguir por cima. Não sei se tá Melhor, né? Acho que não dá pra dar pulão, né? Ah. Tentar. Vai ter que subir pela ah. escada, eu acho. Lá. Ah, tem uma escada aqui, né? E essa florzinha aqui? Não, né? Opa! Esse menino fica gritando. É, menino chill, já falei, hein? Ah, não dá pra subir essa escada. E pela rampa aí não dá? Também não, tá bloqueado, ó. Um... Ah, bom. Desculpa assim. aquele cesto lá pra ver se tem alguma coisa. Não <risos> é, é nada. nada. Esperar ele virar. Ah, tem um roxo lá no fundo. Nossa! Oh, nossa, arroz de cabelinho amarelo. Caraca, tô... <risos> ah, bica, aí. Adorei esse ataque dele. E caiu Ai. alguma coisa ainda, não tem um Tá, beleza, presa do monstro. Vou fazer o seguinte, vamos usar esse pra dar uma relada aqui. Caraca, esse aqui... Hum. nossa... Mas... Caraca, uhum. deu o um golpe meio contra-ataque nele. Nossa. Logo antes de receber um ataque inimigo, use um ataque forte para realizar o poderoso contra-ataque e purificação. Vai, olha quantos! Ah, recuperou energia também! Eu uhum. acabei usando o item de recuperar energia. O que é isso aqui? Papel de cânhamo. Papel em branco feito de cânhamo. Da hora. Uhum subir, vai encontrar o amarelinho né? tem o um amarelinho aqui, né? o que é isso aqui? registros da aldeia Salgueiro um velho pergaminho que explica a história da aldeia Salgueiro escrita pelo seu ancião da aldeia anos atrás ó, com a descoberta dos cristais nas montanhas, a aldeia Salgueiro cresceu consideravelmente e se tornou o que temos hoje, uma grande quantidade de pessoas viajam daqui para as montanhas para ver o cristal sagrado e rezar. Assim, as pousadas e lojas prosperam. Recentemente, até mesmo os comerciantes de Shangan começaram a aparecer. A aldeia está agitada, somos realmente abençoados. Pois é, até acontecer esse ataque, né? Tudo causa azul cristal maravilhoso. <risos> tá, vamos subir aqui, ó. Eita, levei uma paulada. Caraca, o jogo fez eu cair aqui, mas tudo bem, né? Aham, o jogo. Não! Foi o jogo de novo! O jogo de novo fez eu cair aqui, galera. O menino tá. Olha aqui, o que isso aqui? Sal de rocha. Sal concentrado e cristalizado pode ser triturado. Não dissolve tão facilmente quanto o sal de cozinha. É. De onde veio a bada ali? Ah, não dá? Não, acho que dá. Olha o menino subindo aí também. Foi o jogo de novo, né? Uhum. Deixa eu ver aqui. É, acho que ele não limite, tá meio longe. Será né? que é aqui? Pois é, galera. Tem uma maneira. Não sei se eu não tô pulando bem da.. da... Entra e tenta pegar impulso, ver se adianta alguma coisa. Muito bem oh, O amarelo nem é tão assustador assim no fim das não, contas Não, ele só toca uns negócios E dá um lookzinho diferente No corpo a corpo ele não é muito bom não é. tá, Era isso? Tem não, mais tem um lá lado. Não tava, ele apareceu do nada é. <risos> Beleza tá, E pra cá era isso, né? legal que dá para quebrar opa ah, lazurita ah, aqui escondido ah isso aqui é aqui não dá eu acho que era isso né vamos ter que seguir acho que se vai por cima de repente tem mais alguma coisa aqui é isso aí ataques especiais pedras e vasos Use objetos pequenos, como pedras e vasos, para realizar ataques especiais. Ah, tipo, ele <risos> vai é meio na ignorância, tá. Pega um, ah, gostei. vai. É... Tá, eu acho que pra cá não tem muito... Vamos ver pra onde que a gente vai agora. Acho que vai ter que ser pela esquerda aqui mesmo. Nessa casa, tem uma escada ali, vamos ver. Por baixo tem uma porta. Ah, dá pra entrar aqui. Uhum. Dá pra entrar na casa. Quebra Beleza. os vasos. Registro da aldeia. Após o terremoto que bloqueou a entrada da montanha, a aldeia Salgueiro, antes, um ponto de parada antes da montanha, recebeu cada vez menos visitantes, o que restou em menos pousadas e lojas. Os lucros caíram, nos deixando na pobreza, porém nem tudo está perdido. Percebemos o quão abençoados somos com a natureza nessa área. Água potável da montanha, flores e plantas por toda parte. As bênçãos da natureza nos permitem tecer e pintar as roupas mais elegantes. A aldeia pode não estar tão agitada quanto já foi. Ai, dá mesmo. Uhum. Cogumelo chaga, um cogumelo medicinal preto que cresce em árvores, dizem que aumenta a imunidade. E dizem que ele é terrível também, que ele é bem <risos> tóxico. <risos> Aqui não tem... A escada não dá em nada e acho que é isso aí, né? Botei mais. É, acho que é isso aí. Ah, tipo, entra e sai da casa. É, tem um loadzinho em alguns trechos, né? Mas também não é um load muito longo, né? Exato. Os cara velho, isso aqui é um... Precisava pra fazer alguma coisa. É, lá na lojinha. Os cara velho. Aquele bicho sinistro com as pudras. né? <risos> Eu lembro do Indiana Jones. Tinha uma parada dos cara no Indiana Jones? <risos> Tinha. Sempre tem na parada de maldições egípcias com os cara velhos. Ah, aqui. Beleza. Tá. Vamos meter um save aqui. Isto. E aí dá pra dar uma melhorada nos feitiços também. É, agora a gente já tem bastante ó. Revelar os pontos fracos Depois a gente tem que desbloquear outros feitiços também né? Vamos dar uma melhorada nesse E vamos usar ele Que a gente não tem usado isso Olha aí A gente acabou no... Olha lá, tinha um negócio escondido Deixa eu falar com ela aqui É, mas a... sempre tá faltando coisa aqui que então, conseguir alguns itens ainda. Tá, vamos aproveitar que a gente tá eu com essa parada, parada aqui. Vamos ver se tem que quebrar esses vasos. Tá. Ah, ele mostra que é a barra de energia do inimigo também. Tá? Nossa, deixa eu... Ah, olha aqui, ó. Deus da Terra, é isso que a gente conseguia ver. Deuses que protegem a Terra se encontraram bastante e você receberá recompensas os itens escondidos. Que você não tá estava errando? Ele viu o monstro. Ele está <risos> <risos> tá apavorado com os monstros. ó. Não. Toma. Tá, beleza. Bora pra cá. Consegui, a gente Nossa, já está no meio. Mais... Nossa, agora que eu vi. É, tá legal, Paulado. Cuidado! Nossa, Caraca, ele aguentou. Ah, esse tem tipo uns ele chifres é um maiores. Cruzão, Agora que eu vi, ele é diferente. acho que ele é resistente. Aham. Aí, ó. É, tem horas que parece que não, não recebe o golpe. <risos> ah, morreu. Tá. Agora foi. Ai, tinha essas bolotas do chão que dava pra usar no combate. Dá. Vamos tentar usar aqui que tinha um por aqui, não. Tem não. Tinha, matou, Nossa, eu soltei o um negócio, é. Isso dá até pra remeçar também. Nossa! <risos> Ele se trancou ali! <risos> tá. Esse aqui vermelho não dá pra pegar, né? Não dá uma interagida ali rápido. Tá. Beleza. Tá, tem alguma coisa? A gente tá meio no canto, mas me parece que tem alguma coisa aqui. O mapa pelo menos vai até aqui. Né? O que é isso? Cogumelo Juba de Leão cogumelo é extremamente macio e comestível, pode ser ressecado e usado como um medicamento. Vou pegar tudo. Isso aí. Não tem limite de nada que a gente possa carregar, não, né? Em princípio, não. Ó. Ah, talvez tenha. É. Tá, saquei. Mas é também um monte, né, então. Não, tem bastante aqui. Beleza, acho que aqui era isso. Ah, aqui ó, e aranha uma flor com uma cor amarelo vivo, é possível fazer medicamentos com a raiz. Tá tudo também. Vai coletar tudo que for útil aqui, né? Tudo que é porcaria a gente vai pegando, até não dá, mais. o que é isso? Uma cigarra? Um inseto grande e barulhento que fica nas árvores, seu som e comprimento variam por ti. <risos> tá, a gente pegou a cigarra também, coitado do bichinho. Uhum. Olha lá, tem um vermelho, um bicho Nossa, diferente. Nossa, ele tá com um cara malévolo. Vou passar meio aqui, ó. Hum. Escondidinho. Aqui <risos> para pra cigarro. Nossa, olha o tamanho. Ah, mas ele até é meio diferentão. Ele meio que é meio <risos> chefal. ser mais forte mesmo. <risos> Ele põe a mão na, na cara que doeu né? <risos> aí.. Nossa! Ué. Quebra, quebra essas caixas Sanguan, cogumelo medicinal, cresce lentamente e tem uma cabeça em formato de leque. Interessante. Tá. Vamos lá já enfrentar o checão. Beleza, Caracol sem concha, às vezes usado em remédios naturais. Tudo aqui vira remédio, né? Eu gosto uhum. de qualquer coisa aí, já vira remédio. Uma erva medicinal com muitas flores brancas pequenas, a raiz pode ser usada para fazer medicamentos. É isso, né, galera? Se cair na floresta, tudo vira remédio. Só é só botar qualquer planta na ferida que tá. vira por. remédio ou morte, né? <risos> é. Estamos chegando. <risos> Eita, olha isso. Aí tem uns capangas. Como não bastasse isso aí, tem uns capangas ali. Ah, os bichos verdes tem medo dele, ó. <risos> oh, <risos> o menino desafiando, sendo que a Já gente tá é. fazendo tudo. Né? Pois é, é. dá de dizer pra esse menino, pega leve, pega leve. Eita, vamos nessa, né? Tá, vamos com calma, galera. Primeiro os cabangas. Caraca. O vermelho, ah, coisa de recuperar energia. Aí, tá. aí sim. Coisa ah, esse Garra de monstro, tá. Tinha um outro aí, né? Só vem, só vem pegar dele. Nossa, Caraca. nossa, usa teu um negócio de visão, sei lá. Ah, usar, vamos usar. Tem é. nada pronto onde a gente tiver energia é, tá gastando. Caraca, é muita coisa véio. Toma, hum. vamos aproveitar aqui ah, gente... Nossa, ele deu um urro, ah, deixa eu só dar assim. <risos> Ele vai se enfurecer Eita, ele deu um urro pra chamar a galera aqui Já consegue usar hum. aquele banquinho do chão, né? Vamos tentar. Só me livrar desses Caraca. Meu Deus, ele tocou um ele negócio aqui. Ele próprio matou os dois. Bom. A gente precisava de um medicamento, mas não tem. Ah, dá sim. Ataques especiais, banco de Kung Fu. Se você pegar uma cadeira, use-a para realizar um ataque especial. Já Ou é. faz espacato ou ataca, um dos dois. Nossa, é um javali furioso. Tá. Não dá pra correr com assim. Oh, oh caraca. É, aparentemente a gente tá matando bastante. Ai, ele tá se afastando. <risos> ah, ele se atrapalha também. Ó. Nossa, ele tá eu ficando no mal... roxo. Tá porrada nele. Eita que ele caiu. Vou pegar a perna. Caraca. É. Tem impressão que, é que se esse bastãozão dele pegar em ti vai toda a energia. É. Toma. Ah, ele tá chamando o bicho. E o bicho Olá. tá lutando contra Olá. ele. Ele taca o bicho. Que louco. Acabando. Eita. Essa cadeira durou, hein? É, pega outra. Tem outra? Tem outra aqui? Vamos lá. Uhum. Aqui ah, que da hora. Uhum. Ih! <risos> Quase. Uhum. Ah, foi. Uhum. Caraca, matamos o aqui, hein? <risos> uhum. <risos> Deu Nossa. certo. Olha ali <risos> é isso, Esse macaco fez isso com o bicho ali Uhu! Da hora, aí conseguimos hum. E aí, a gente liberou aqui uma parada Vamos ver, pegar tudo aqui Investigar é interessante isso aí. Ah, ah, vai tirando um pouco mais da corrente. Ah, a gente liberou ah. um feitiço aqui, ó. Dois. Três. Ah, tem umas paradas novas, ah, ó. Aí sim. Super chute, aumenta a velocidade do movimento. Ó, orientação, volta pra última estátua. Interessante pra... Tipo, salvar, tá numa área meio perigosa, volta pra estátua e salva, né? E invoca uma cadeira pra auto ah. porque Tem como chamar a cadeira, né? Ah, aqui embaixo tem umas armas, habilidades mágicas, de ataque, vida baixa. Ah, a gente já deu uma boa upada nele aqui, hein? Top, hein? Aprendendo feitiços, espíritos selados enfraquecem o selo de Jingo Quan. Use as almas vermelhas em. Estátuas de Guanin para aprender novos feitiços. Caraca, gostei, viu? Bem interessante esse jogo, gostei. né? Gostei. Olha, já curti aqui. A gente fez esse iniciinho aqui para ter um gostinho do jogo, mas já deu para sentir bastante da pegada. Um hack and slashzinho aqui com gerenciamento de material, de itens aqui. Achei da hora, viu? Gostei da proposta, é. né? Queria pedir para todo mundo aí que está assistindo o vídeo se inscrever no canal, ac... clicar aí no sininho para assinar o canal e conseguir, assim, ó, receber todos os vídeos, né? Isso aí, galera. Ó, e agradecer também a equipe que desenvolveu o game aqui por terem nos mandado o jogo pra gente preparar esse vídeo aqui pro canal, hein? Olha, galera, não deixa de conferir também as nossas lives que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia da noite. Hum. Galera, valeu aí e até a próxima!